Conselhos sobre o trabalho intelectual, Louis Riboule. Capítulo 4 Aprecia a teu favor a vantagem imensa que tens de ser jovem e aproveita bem tua juventude. Meu querido amigo, se queres merecer o título de estudante de elite, aprecia bem a felicidade que tens de ser jovem, não esquecendo nunca que a juventude passa qual uma flor. Aproveita as horas e os minutos que escorrem e afundam na eternidade. Ouve-se dizer com frequência, se velhice pudesse. Mas ela não pode, é já muito tarde, e este pesar não faz senão melhor compreender quão preciosos são os anos da juventude. Vive tanto quanto quiseres, diz o poeta Southey. os vinte primeiros anos são os mais longos de tua vida. Um homem célebre encontrava-se no leito de morte e um de seus amigos pergunta-lhe o que lhe poderia dar prazer. Ah, respondeu o moribundo, devolve os anos da minha juventude. A juventude é a primavera da vida e a idade da esperança. Certamente ouviste isso reiteradas vezes e essa metáfora não falta justeza. Não esperes que eu faça uma descrição da primavera, tu conheces seus encantos. O céu é despojado de neve, o sol retomou toda a sua força, as folhas renascem, as flores ostentam suas corolas graciosas, as brisas seciam nas ramagens, a orquestra de pássaros ressoa nos arbustos, matas e bosques. A borboleta executa danças galhofeiras, por toda parte uma profusão admirável de cores e perfumes, por toda parte a alegria, a vida, a esperança, por toda parte os traços da beleza, da sabedoria e do poder de Deus. Estás na primavera de tua vida, mas as belezas da natureza são ainda pálidas comparadas às maravilhas de todos os tipos com as quais a providência se agrada de ornar tua inteligência e teu coração. Qual o poeta que saberá cantar dignamente o rapaz, o rapaz, em particular, cristão? A primavera é uma estação de promessas e a juventude é a idade das esperanças longas e dos pensamentos vastos. Uma dama da corte, relembrando a Luís XV o dia de sua sagração, dizia-lhe: Majestade, naquele dia, eras belo como a esperança. Aproveita, pois, tua juventude. Coloca bem alto o teu ideal. Diz de todo o coração. Quero que a minha vida seja séria e útil. Nada te falta para realizar este desejo, frescor da alma, flexibilidade das faculdades, sensibilidade delicada, confiança serena no porvir. Estás ao abrigo de toda inquietude, de todo cuidado material, de toda preocupação absorvente. Que nada te afaste do trabalho sério. Na aurora da tua vida, dois caminhos se apresentam a ti, aquele da indolência e aquele outro do trabalho vigoroso e perseverante. Não queres o primeiro, dizes tu. Que isso não fique somente nas palavras. Se a preguiça tomar a dianteira, não serás mais que um ser medíocre, semelhante àquelas árvores que produzem folhas e flores, mas nunca frutos. Que valor tu terias do ponto de vista moral? Na mocidade, Horácio escrevia, Preocupo-me coloco-me à procura do que é belo e verdadeiro, a isso consagro a melhor parte de minha existência. Recolher-me e preparar-me não é para mim um dever, se quero, mais tarde, dar alguma coisa ao meu século. Que infelicidade para ti se agisses como jovem volúvel, despreocupado, caprichoso. Quantos jovens, diz o padre Certilanges, com a pretensão de se tornarem trabalhadores, desperdiçam miseravelmente seu tempo, suas forças, sua seiva intelectual, seu ideal. Ou eles não trabalham, ou trabalham mal, caprichosamente, sem saber nem o que são, nem aonde querem ir, nem como devem andar. Toma, então, o caminho que conduz ao sucesso pelo bom emprego dos anos tão preciosos da juventude. És bem jovem, tem vida, animação, entusiasmo. De um artigo de jornal que falava de jovens, recortei, antes da guerra, a seguinte ideia, os jovens de hoje são mansos e desiludidos, assemelhou-se a velhos indulgentes. É o que se quer exprimir ao chamá-los budistas. Na realidade, são os amuados, como se diz. A atitude deles nada mais é do que uma pusilanimidade orgulhosa. Mostram-se enfadados da vida porque não têm a coragem de desafiar as tempestades e de beber amargura. Disseram que ela é agitada e pouco agradável de beber, como a água do mar. E bem possível, mas como a água do mar, ela também transporta aqueles que se mexem. A juventude é o momento mais favorável ao desenvolvimento das faculdades e à formação dos bons hábitos intelectuais. Não tenho a intenção de dizer-te aqui em que medida e por quais meios convém cultivar as faculdades. Será objeto de um estudo especial. Limitar-me-ei a um conselho bem simples, exercita-as constantemente, não as deixes enferrujar nem atrofiar. Em tua idade, seria um desastre. Dares todos os dias um alimento que as sustente, e não negligencies nenhuma. Para isso, não é necessário que modifiques teu regulamento. Realiza fielmente as diferentes tarefas que são para ti o dever cotidiano. Cada uma de tuas faculdades encontrará seu alimento nos variados trabalhos em que se repartem as horas. A tua memória se fortificará pelo vigor com o qual lhe confiares noções novas. A literatura, a história, a geografia, as ciências da natureza virão sucessivamente dar ímpeto à tua imaginação. Tuas faculdades da razão acharão um alimento não somente nas ciências exatas e positivas, mas ainda em todos os outros conhecimentos se os estudares com atenção e reflexão. Conserva o espírito aberto à verdade, ama o estudo, e a cada dia aumentarás a força e o vigor de tuas faculdades intelectuais. O espírito ativo se aperfeiçoa sem cessar. O mesmo meio te servirá para a formação desses bons hábitos intelectuais que são causas de sucesso e tornam-se uma bênção para a vida. Se trabalhares cada dia com toda a tua alma, formar se um, por assim dizer, mecanicamente, René Hábito de atenção, tão necessário, mas tão difícil de agarrar quando falta o ideal e ainda não se é tocado pela paixão do estudo. Se tiveres caráter, chegarás, pouco a pouco, da atenção intermitente à atenção voluntária e contínua. Hábito de observação, indispensável para o desenvolvimento da personalidade, a elaboração de juízos lúcidos. O sucesso nos estudos e até mesmo a escolha da carreira. Hábito da reflexão que aguça o espírito da sutileza, dá um conhecimento mais perfeito de si mesmo e exerce uma influência considerável sobre a vida moral, assim como sobre a vida intelectual. O exercício da reflexão é frequentemente contrariado pela vagabundagem da imaginação, mas o estudo sério a fixa sobre noções adquiridas e sobre tudo aquilo que é objeto de interesse. Hábito da prudência na expressão de ideias, que faz evitar os julgamentos precipitados e as sentenças absolutas e inapeláveis. Hábito da pontualidade no trabalho, tão meritório, principalmente quando é exercido por iniciativa própria. Hábito do trabalho contínuo pelo qual nos submetemos à grande lei do esforço, segredo do progresso e da perfeição. Rousseau pretende que o único hábito exequível em educação é não contrair nenhum. Que aberração! Como se os bons hábitos não fossem a condição de toda a educação. Trabalha para aperfeiçoar entre aqueles de que te falei. Se não o fizeres agora, mais tarde os experimentarás em vão. A juventude é a idade do progresso e da ascensão para os cimos. Os irmãos Montgolfier tomaram como palavra de ordem dois vocábulos do dialeto de Anona, Moutar em Toudzou. Isto é, subiremos sempre. Que bela divisa! Que seja também a tua! Vai adiante para os cimos como o nobre rapaz que vai fincar o estandarte sobre os brancos cumes alpestres. Tudo te convida a progredir. Ser perfeito como teu pai celeste é perfeito, disse o mestre por excelência. Progredir é a lei da vida. Em torno de ti tudo progride. O grão humilde torna-se um abusto, depois uma árvore coberta de folhas, de flores e de frutos. Sobe, sobe sempre. Todo jovem é um Deus caído que se recorda dos céus. E poderias, de resto, chegar ao sucesso, se não começasses desde o presente esta ascensão gloriosa. Julgas que após haver vivido na indolência e no esquecimento de teus deveres, poderás alcançar o tempo perdido. O tempo perdido não se alcança jamais. Continua cada dia a tua ascensão sem fraquejar. Fixa as alturas serenas onde resplandece uma luz mais brilhante. Não ame senão o belo, o verdadeiro, o excelente. Que auréola tal disposição não cinge sobre uma fronte jovem. Feliz o estudante que segue adiante sempre com o mesmo ardor. O professor de Osano, Sr. Leger, dizia de seu ilustre aluno que ele fazia parte do pequeno número daqueles que era preciso moderar. Feliz a alma que uma centelha divina abrasou e que o fogo sagrado devorou. Ela aumenta constantemente seu valor, alarga sua visão. Fomenta seu patrimônio intelectual, acrescenta a sua luz aquela das estrelas e dos sóis. Sobe, sobe sempre. Pouco te importe o que fizeram os outros. Ladearás os céticos que te dirão que o verdadeiro, o belo, o bem, não passam de ilusões, que é melhor estender-se sobre a relva que costeia o atalho e olhar passar, com um encolher de ombros, as almas ingênuas que creem ainda nestas coisas sagradas. Sobe, sobe sempre. Encontrarás os utilitários e as pessoas práticas. Dirtion, para que se dá tanto ao esforço? Não estudemos senão o que pode proporcionar dinheiro e prazeres. Dirtion, nós somos os mais sábios, dado que vives na ilusão. O entusiasmo é um fogo de palha que não deixa mais do que cinza. Não os escutes. Sobe, sobe sempre. Encontrarás os gozadores que nada compreendem dos prazeres nobres do espírito. Para eles, não há nada mais verdadeiro do que riqueza material. Se estudam, é para chegar a uma espécie de repouso dourado que é o sonho da besta. Não atentes às suas vozes pérfidas. Sobe, sobe sempre. Existe ainda jovens que pertencem à estipe dos medíocres e dos satisfeitos. Consideram como exaltados aqueles que estudam com entusiasmo. Patinam no terreno e julgam que em tudo é melhor honesta a mediocridade em que se comprazem. Não os limites. Sobe, sobe sempre. O músico Weber escrevia em seu diário intime, Por nada nesse mundo quero pertencer à mediocridade dos milhares de pequenos compositores. Se não puder alcançar um degrau elevado, resultante de minha dedicação, então mais vale não viver ou mendigar o pão dando lições como professor de piano. Mas não quero cometer uma mentira contra a minha divisa: a tenacidade conduz à meta. assegurar me severamente e o tempo ensinar-me-á, o tempo ensinará ao mundo se eu soube tirar proveito desta verdade sincera. É necessário, ainda, falar-te dos embotados. Talvez os encontres. Quando falares de dedicação às causas nobres, olhar-te-ão com um ar de piedade, tomando-te por ingênuo e enrolado. Não os escutes. Guarda teu ideal de cavaleiro defensor dos fracos e deixa aos vulgares Sancho Pança suas preocupações terrenas. Não dês ouvidos aos fracassados e desanimados que dizem não haver nada que fazer. Não te deixes arrastar pelo arrebatamento lírico dos demagogos, suas belas palavras se desvanecem como fumaça. Continua tua obra mirando os sinos. Fecha os ouvidos às insinuações malsãs. Sobe, sobe sempre, quanto mais te levares, mais te aproximarás de Deus. Entrega-te a um trabalho ardente e faz valer os talentos que Deus te deu. Há uma certa precocidade que é nociva, porque é gerada em detrimento do corpo e da saúde. Encontram-se, por vezes, crianças que os pais apresentam como prodígios, que, aos 10 anos, tocam valsas ao piano, são as primeiras em temas e desenham a lápis a cabeça de Tito Tácio. Não só o crescimento de tais crianças se faz de maneira inadequada, seus olhos estão com olheiras, e chega o dia em que o médico diz, esta criança é muito avançada para a sua idade, é necessário que seja enviada ao campo, e que não faça mais nada durante seis meses, o que quer dizer, agiste contra a natureza, a natureza vinga se Certas crianças não mantêm nenhuma das promessas esperadas. Um véu se estende, pouco a pouco, sobre o seu espírito e as suas faculdades parecem atrofiar-se. Julgaram-nas mal, tomando por talento certas qualidades puramente exteriores. Um talento precoce cita com grande frequência a desconfiança. Não se queria acreditar no gênio prematuro de Tenison. Um dia, quase arrastado por uma borrasca que, no jardim, curvava as árvores e arrancava as folhas, o menino, que tinha cinco anos, clamou o seu terror em linguagem intimada. Aos nove anos, escreveu uma elegia sobre a morte da avó. O avô, tendo lido a poesia, deu uma moeda ao rimador precoce, dizendo-lhe, toma, meu rapaz, eis o primeiro dinheiro pago pela musa, mas, acredita-me que também seja o último. O garoto nascerá para a poesia e não desmentiu as promessas de sua infância. Uma precocidade que se desvanece não é, senão, uma exceção. Evidentemente, mesmo com as mais felizes disposições, não se chega ao sucesso sem um trabalho contínuo. Wilty dizia aos jovens, Prevejo que tereis de darar o cabo hon durante a estação das tempestades, e vos predigo que, se fordes enérgicos, sobrevivereis a esta prova decisiva e que chegareis felizmente ao porto tranquilo das latitudes calmas do Pacífico. Aos quatro anos, Mozart improvisava ao piano melodias graciosas, aos doze anos compôs a sua primeira ópera. Aos quatorze anos, fez representar Mitridate, que foi tocada vinte vezes consecutivas. Aos treze anos, Haydn escrevera uma missa. Aos dezessete anos, Handel já era o compositor de várias óperas. Aos três anos, Sente Saem -Sain já compunha música. Aos cinco anos improvisava valsas que não reprovariam um compositor experiente. Nenhum deles quebrou as promessas de seus primeiros anos. Mas não gostaria de atrair sobre mim a censura de somente citar os músicos. Foi na infância que Bossuet descobriu a Bíblia. Todos os encantos da literatura profana desapareceram para ele diante do aspecto das grandes imagens e das altas concepções deste livro divino. Leu-o tantas vezes que o amoldou ao seu gênio. Sente Belvedere escreveu, entrou na Bíblia como Moisés entrava na nuvem de fogo do Sinai. O matemático Joseph Bertrand sabia ler aos quatro anos, tendo aprendido tudo sozinho. Aos quatro anos, uma pleurisia o reteve muito tempo no leito. A mãe dava as lições de leitura ao filho mais velho ao pé do leito do pequeno doente. Muito atento, sem dizer nada, Joseph estudava e repassava mentalmente o conjunto de letras e das sílabas. Deram-lhe um livro de história natural cheio de imagens. A mãe ficou bem surpresa e mais alegre ainda quando, um dia, o ouviu ler corretamente a ovelha, o cão e o lobo. J. Bertra recordava-se com prazer desta passagem de infância, gostaria, dizia ele, que colocassem em meu elogio que aprendi a ler sozinho. Aos oito anos, traduzia de viris aos onze anos, Passaria com sucesso nos exames da Ecole Polytechnique, foi admitido aos anos com o um número. Um ano havia que se tornará doutor em ciências. Permite que continue a dar-te mais exemplos, sua eficácia é frequentemente maior do que as considerações filosóficas mais sublimes. Champollion, o fundador da egiptologia, apresentou-se à idade de 12 anos diante da comissão encarregada de designar os jovens que se beneficiariam das bolsas concedidas pelo governo. Ele respondeu com exatidão às questões do programa, traduziu corretamente os clássicos latinos e gregos, e propôs modestamente aos seus examinadores ler e explicar o texto hebraico da Bíblia. Foi admitido no Liceu de Grenoble com pensão completa, ao encargo do governo, e solicitou como favor consagrar suas horas livres ao alfabeto sírio e às raízes etíopes. Sua mesa regurgitava de livros estrangeiros, o Copta e o caldeu o atraíam invencivelmente. Um estrangeiro trouxe-lhe um dia uma gramática árabe e tal estudo o apaixonou. Seus mestres experimentaram um certo embaraço para recompensá-lo de seus progressos e atribuíram-lhe no fim do ano um prêmio de matemática. Aos 16 anos foi admitido na Academia de Grenoble. Nos anos ulteriores estudou o persa, o sânscrito, o zenda, o persa médio, o passe. Foi assim que se preparou a descoberta que devia imortalizá-lo. Aos 11 anos... Ampere conhecia a matemática elementar e a aplicação da álgebra à geometria. Entrou com o pai na biblioteca de Lyon, e pediram as obras de Euler e de Bernoulli. O bibliotecário fez a observação de que estavam em latim. A criança pareceu consternada. O pai respondeu, eu as explicarei ao meu filho. O bibliotecário ajuntou: mas e do cálculo diferencial que tratam, já o estudou. Outra consternação da criança. Algumas lições lhe seriam suficientes para compreender esses volumes. Aos 18 anos, era hábil bastante para estudar a Mecânica Celeste de Laplace. Esta obra representava então o ponto culminante das matemáticas. Ampère estudou a fundo, refazendo quase todos os cálculos, assim pôde dizer mais tarde que sabia, desde essa época, tanta matemática quanto jamais soube. Jules Lemaitre, ao discours de réception de Bertelot, Sucessor de Jota, Bertrand na Academia Francesa. O astrônomo Flamarion ficou possuído, em boa hora, por um desejo ardente de saber. Aos sete anos escreveu um pequeno tratado sobre os signos do zodíaco. Na escola de sua aldeia era o primeiro em tudo. Um revés da fortuna obrigou seus pais a se fixarem em Paris, e o jovem foi colocado na casa de um gravurista. Fim dado o dia, seguia cursos livres e, às dez horas aproximadamente, já em casa. Punha-se a ler e a escrever. Mas este regime causou-lhe uma doença que teve resultados inesperados. O doutor Fournier, que devotava cuidados ao enfermo, percebeu sobre a mesa um enorme manuscrito de mais de 500 páginas, intitulado Cosmologia Universali, com um prefácio em latim. Ficou surpreso de encontrar no jovem tantos conhecimentos matemáticos. Ele o fez entrar no observatório, como calculador, aos 16 anos. Alguns meses depois, Flamarion publicava seu primeiro livro. Aos 18 anos era célebre. Quando chegou ao regime, perguntaram-lhe se era filho do grande Flamarion. Paulo Bourget, interrogado sobre seus anos de infância, confessa que fora possuído pela paixão de escrever. O um número de versos, longos ou curtos, novelas, contos, memórias e recordações que pude redigir entre seis e dez anos é incalculável. A primeira obra importante de que conservo lembrança é um certo romance de uma formiga que terminei à idade de nove anos. Senti-me fulminado pelos costumes espantosos destes insetos que observei por muito tempo no campo, e lembro-me, com nitidez, de haver contado minuciosamente a vida de uma dessas operárias laboriosas. Eis outro tanto de jovens, entre milhares e milhares de outros, que, bem cedo, acharam o seu caminho e não enterraram o talento que receberam. Imita esses grandes exemplos. Diz-te estas palavras pelas quais Santo Agostinho se citava à perfeição, o que este e aquele fizeram, por que não o faria eu? E se Deus te concedeu, com aptidões especiais, um gosto pronunciado para as coisas do Espírito, exprime-lhe teu vivo reconhecimento por este duplo e precioso favor. Mantenha a coragem numa confiança razoável em ti mesmo. Esta confiança é uma alavanca poderosa e um meio de sucesso, mas deve ser baseada em um conhecimento inteligente de si mesmo. Aprende, portanto, a te conhecer. Vê como saísse bem nos estudos, quais são as especialidades pelas quais tens mais gosto. Consulta teus mestres, a experiência deles te ditará avisos bastante sábios. Quantos jovens devem a mestres clarividentes a palavra decisiva que determinou a sua vocação ou a escolha de sua profissão? tem confiança em ti, o otimismo é um sol benfazejo. Fazendo esta recomendação a jovens, René Oasim acrescentava. Não tenhais medo de ter falta, assim, desta virtude encantadora a qualidade necessária a vossa, a modéstia. A modéstia consiste em saber bem tudo o que se possui de talento e de energia, e saber ainda que prestaremos contas. Tende o sentimento de que, no mundo, somos as pequenas coisas passageiras, fugazes, ligeiras, responsáveis pelo seu brilho. Assim, estareis dentro da verdade. Não tenhais medo tampouco de vós mesmos e de nada poderdes, visto que o poder desta pequena coisa é imenso e as ocasiões não vos faltarão. Não duvides de ti mesmo, ainda que, no começo, não consigas alcançar o êxito que te agrade. Redobra o ardor pelo trabalho. Notam-se, todos os anos, alunos que após seguir penosamente os demais, tomam, enfim, o impulso e fazem progressos rápidos. Apesar dos revezes, jamais se desalentam. Evita confundir a confiança em ti mesmo com a suficiência e pretensão. E deveras inconveniente, nos jovens, julgar com arrogância as pessoas e as coisas e se pronunciar em tom cortante a respeito de todo tipo de questão. É possível que tenham talentos e mesmo conhecimentos, mas erram ao se acreditarem possuidores da ciência universal e ao olharem de maneira arrogante aqueles que lhes são inferiores no lugar de olharem, no alto, aqueles que os excedem. Os espíritos verdadeiramente superiores não adotam jamais tal atitude, porque não alcançam jamais a perfeição com a qual haviam sonhado. Quando vos entrego meu poema, meu coração não o reconhece mais. O melhor permanece em mim mesmo. Meus versos verdadeiros não serão lidos. Sule pro dome. Mas a raça dos pessimistas é ainda mais detestável do que aquela dos vaidosos e pretenciosos. O pessimismo congela as energias da alma e envenena os sentimentos generosos. E contagioso por natureza, porque afaga os instintos egoístas. Assim se explica a influência de Renan em uma época na qual o diletantismo estava na moda. Ele tinha o costume de dizer que as causas justas estão consagradas ao fracasso. E preciso servi-las justamente por serem nobres e justas, mas não ao modo dos ingênuos que se apaixonam por elas, correndo o inevitável risco de lamentar-se e desesperar-se após a derrota. Se cometermos a loucura de nos sacrificarmos, com um meio sorriso irônico, é para mostrar que não somos trouxas e que é com conhecimento de princípio que tomamos a defesa de uma causa perdida. Nada é mais deprimente do que semelhantes teorias. O homem é assim feito, diz Pascal, que a força de dizer-lhe que é um pavo, ele o crê, a força de o afirmar a si mesmo, acaba persuadindo-se. Mas o contrário é igualmente verdadeiro. Tem confiança em ti mesmo, convence-te de que alcançarás o êxito. Os homens que executam grandes obras estão persuadidos de que empregam uma energia indomável a serviço de suas convicções. Utiliza os meios que se encontram à tua disposição e aproveita os bons exemplos que te são dados. Estudar, tal é o teu dever atual. Estás livre de qualquer outra preocupação. Esta é uma imensa vantagem que afasta de ti as inquietações que seriam prejudiciais ao teu trabalho. Tens para ti o tempo. Mais tarde não terás senão as parcelas que poderás subtrair dos outros deveres. Tens para ti os mestres sábios e plenos de experiência, eles conhecem a juventude e lhes são profundamente devotados. Não percas nada de suas lições preciosas, segue com docilidade seus. Consulta-os como amigos, os mais devotados. Vê-se, às vezes, jovens alardearem aquilo que chamarei de uma independência intelectual, a qual, geralmente, não lhes traz honra. As lições não são bastante sábias para eles, e passam-nas ao crivo da crítica. Eles têm ideias próprias sobre tal e tal sujeito, impossível de demonstrar que estão errados. Eles têm método. Eles têm experiência. Uma ideia só é boa se proveniente de seus espíritos. Infelizmente, pois, se julgamos a árvore pelos frutos, estes fariam melhor em ser dóceis. Não os imites. A docilidade é uma marca da inteligência. A indócilidade e a teimosia são uma prova clara de estreiteza de espírito. Aproveita os bons exemplos que te podem fazer bem. Não é possível ler a vida de jovens estudiosos sem se sentir levado a imitá-los. Emerson diz que os grandes homens são representativos das coisas e das ideias. Das coisas, porque é por eles que a natureza nos é revelada, que suas leis são descobertas e suas forças postas ao nosso serviço. Das ideias, porque eles têm o dom de precisar os pensamentos e as aspirações que, em cada um de nós, permanecem vagos e imprecisos. Toda personalidade distinta é um excitador de energia. Os troféus de Milsíades impediam Temístocles de dormir. Os heróis de Cornelis suscitaram numerosos atos de heroísmo. A glória de Napoleão produziu legiões de bravos. O exemplo de Pasteur sustentou numerosos estudantes nas suas dificuldades. Os exemplos de Chacleton, de Gnemer, de Lindbergh, são lições de energia magníficas. Mas, nós o sabemos. Os exemplos vivos são de um outro poder. Nada te será tão salutar como a companhia de alguns jovens de elite que se entregam ao trabalho com todo o ardor da idade. Marmoncel nos fala, em Suas Memórias, de um excelente aluno do Colégio de Mauriac, que lhe serviu de modelo. Admirava a sua conduta sempre igual, o seu aspecto grave, o seu ar sério. Eu tinha prazer em vê-lo, diz, e todas as vezes que o via, partia descontente de mim mesmo. Eu tinha dois ou três rivais, Amalv não tinha nenhum. Era mais velho do que eu, era essa minha única consolação, e minha ambição era de o igualar quando tivesse a sua idade. Desvendando, tanto quanto me foi possível, o que se passava na minha alma, posso dizer com veracidade que neste sentimento de emulação jamais se insinuou o poder maligno da inveja. Eu não me afligia por encontrar-se no mundo um malve mas teria pedido ao céu que houvesse dois e que eu fosse o segundo. Não esqueças jamais de que toda a tua vida será o eco da tua juventude. A árvore cai para o lado onde inclina. Tu terás de prestar contas do emprego de teus talentos e de tuas aptidões. Não te exponhas à maldição da figueira estéreo. Eleva muito alto tuas aspirações. Um jovem cristão deve compreender melhor que qualquer outra obrigação do bom emprego de sua juventude. Gaiá um dos gravadores mais eminentes de nosso tempo despediu-se de um jovem que partia para a província. Retornas à província, dizia-lhe, sobretudo, meu caro, não Dumas. Toma um caminho, não importa qual, mas se alguém, seu primeiro, os homens de fé devem estar na liderança.